Vai? Oi? Eita. Vai derrubar o celular mesmo? Vou! Quem te deu o celular não te dá outro, viu? Chipreca! É. Já tá gravando? Já! E aí, meus lindinhos! Tudo beleza? Nossa, que beleza. Tudo beleza? Pegou essa, mano? Por que, que eu venho trazer na câmera também junto? Ah, não sei, acho que é. Como é que chama? Que é, Vert... é vertigem que chama? Que vertigem? Que a mulher tem tonturas velhas? Como que é o nome? Labirintite! É. é isso, não é? <risos> então vamos lá, sejam todos bem-vindos a esse belo canal Bidu Garage. Então vamos lá. Pra quem não conhece o nosso canal, né, amor? É. Nosso canal é para ajudar os nossos seguidores a montar os seus carros nas suas casas. Mostra os carros, amor! Mostra que nós não tá de brincadeira, só não mostra a bagunça, hein? Bagunça, um mês de... é a zona? Como que é o nome desse aqui? Isso aí é o nosso hortelã, né? É... 460 cavalos Totalmente égua? montado aqui De vez em quando ando uma égua Do lado comigo <risos> Esse aqui é o mal. da minha esposa Pra quem não conhece Esse foi Não, esse tem que ser eu falando aqui, né? É. Esse foi 100% Montado na garagem Funilaria Tudo Pintura a única coisa que foi feito fora daqui acerto. foi o acerto. Portugal Motor Nervoso. O resto foi 100% feito aqui, cara. É, Com o maior lá, orgulho do mundo. Acompanha lá no Instagram do Garage. É isso aí. Então é, é isso, pessoal. Garagem. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bom... Nosso vídeo de hoje é o quê? Trocar o flexível. Eu insisto em dizer. Insisto, persisto principalmente no nosso Instagram. Se você não nos acompanha, Bidu Garage, Jugarage, faça uma manutenção preventiva no, seu, no carro de vocês, né, amor? Sempre. Seu carro tava ruim de freio, não? Seu carro tava faltando freio, não? Tinha algum problema de freio, não? Tudo em ordem, certo? Porque é adaptação a gente precisa sempre estar tá olhando tudo, sempre. É um, não é um carro normal, é um carro fora do normal. Tem muita coisa que pode dar problema, certo? Sim. Pegamos esse carro para trocar batente de suspensão. Preventivamente, porque também não tava fazendo barulho, né, Exato. amor? Tava normal o carro. Identificamos um flexível ruim. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui, amor? Muito caro, hein? Caro. Caro. R$16,00. <risos> Agora me fala, se o seu carro cabo o freio, o que, que poderia acontecer por causa de 16 reais? Verdade, né amor? Verdade. O mínimo que poderia acontecer é ficar na rua e ter que pagar um guincho pra vir embora. O um mínimo. Né? O mínimo. Daí pra, pra outros lugares, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer um monte de coisa. Então, preventivamente a gente vai trocar. Olha aqui como é que tava, tá, amor. Mostra aqui. Ó. Ele tá tudo ressecado, ó. Tá vendo? Ó. Oh. ó. Deixa eu sair de da luz, Ó. Tá todo ressecado ali, ó. Aqui tá tudo ressecado. Daqui a pouco eu vou arrancar ele e nós mostra bonitinho como é que ele tava, né? É isso aí. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que desmonta ele sem precisar sangrar. Como é que é? Como é que é? Sem precisar sangrar. Com toda a garantia. Que visão, hein? Vamos lá, ó. Aqui é uma chave 14... Qual que é o ingrediente dessa receita? Um burrinho de freio velho Isso aqui é um burrinho de freio velho Bem velho é velho, não presta mais O que, que eu vou fazer aqui, ó Vou soltar aqui Peraí só um minutinho Vai vazar um pouquinho Normal que vaze, tá? Depois a gente só vai precisar Completar E pra trocar assim a pinça tem que estar tá fora também, tá? Ó Tá vendo vazando? Tapa com o dedinho, ó E vem aqui e põe aqui no burrinho Pra quê? Pra vedar ele Pra é parar de vazar burrinho de freio? Não, burrinho de freio, velho, pô, do seu carro mesmo hum, tá. Burrinho de freio Isso aqui de Gol Quadrado é 15 reais Aí, ó, parou de vazar, certo? Certo é. Qual que é o próximo procedimento agora? O próximo procedimento, é... Ó Você vem aqui e coloca o flexível na pinça Tá certo? Certo Ai, tô com vontade um peido, bicho <risos> Não, agora não Ó, apertou Agora nós vamos pôr a pinça no lugar pinça no lugar Caramba, tô ruim de buraco, hein, mano Bom, não queria falar nada, já que você tocou no assunto? Precisamos rever esse assunto. Pera aí, irmão. Aí é o encaixe dos dois parafusos, é. né? Que fica aí atrás. caixa da pinça, ó. É isso aí, encaixe da pinça. Encaixei. Que pra tirar ela é só tirar aqueles dois parafusos. É, dois parafusinhos e 17 ó. que tem aqui atrás. ó É isso aí. Tirou. Certo? Certo. Ó. Encaixou. Vamos lá na sequência agora? Vamos. Hum. Tem um paninho velho, não? Tem. Aqui, ó. Pronto. Meu Deus. Ó. Agora aqui na sequência. Vem daqui de trás, amor. Senão você não vai conseguir pegar ali, ó. Pegando na sequência. Aqui, ó. Baixo aqui. Agora nós vamos soltar aqui, ó. Uma 11 em cima. Segura com a 14 embaixo. Tá certo? Tá certo. Ó. Aqui você vai tirar o flexível, ó. Tá vendo lá que tá vazando? Lá em cima, lá. Aqui, ó Ó Você vem aqui rapidamente E coloca o flexível de volta É um processinho Um pouquinho chato O chato é encaixar isso aqui em cima Ô, oh, filha de uma mãe Jeitinho, né, mano? É, jeitinho brasileiro Aí, ó, agora foi, ó Olha tá o que tá vazando? Não se preocupe se, se não esvaziar o copinho lá dentro Você não precisa sangrar ah. Foi? Foi Apertou Vedou Caralho. Tá certo? Certo Vou vazar um pouquinho Amor Não, vazar, vaza mesmo Que eu falei Vazar, vaza Isso aí vai vazar Amor, pega um pano velho para mim que a rosa favor. que tá ali atrás, filha Rosa? Pode ser a rosa Os caras vão achar que eu sou um paleiro. Não, não é esse não, amor Não é pode ser esse Ó você ainda vai comprar um opa, certeza se Deus quiser agora você vem aqui normalmente esse esse negocinho aqui vai estar espanado tá não, como é normal de todo carro velho deixa eu só apertar bem apertado aqui ó isso ah, que tá pingando ali é coisa velha pera aí amor agora eu vou precisar do alicate de pressão pega na bancada deixa eu pegar na bancada Se esse sangrador de freio Tiver espanado Assim como o meu tá E normalmente todos vão tá Você vem com um alicate de pressão Mostra pra ele porque você vê Nem assim o filho de um que quer soltar Soltar não, mano Bem preso, né? Não, é que ele, ele enferruja dentro mesmo Ferruja não, ele É assim mesmo Olha, roçou tudo, hein Vou ter que trocar isso aqui Vai sair não Vai sair não, mano Aí, saiu Vai Então, Lidinhos, olha só sem cortes, tá? A gente só parou porque eu fui pegar a lixadeira Por que que a gente não gosta de cortar, né? A gente podia é. cortar isso aqui E mostrar ali, tá bonitinho? Não Porque é exatamente isso que pode acontecer, acontecer com vocês, com vocês, vocês. Sabe? Ó O que que eu fiz aqui, ó O alicate de pressão deixou ele todo redondo, ó Deixa eu pegar a luz aqui pra mostrar bem bonitinho Ó Deixou todo redondo, por quê? Eu fui aqui com o alicate aqui, ó Roçando aqui e ele ficou redondo. O que que eu fiz? Catei um, um, uma, uma chave de precisão, ó. Martelinho do Thor. E fui dando umas pancadinhas aqui em volta, ó. Porque às vezes ele pega um ferrujinho aqui dentro e ele trava mesmo. Isso é normal de acontecer, ó. Você vai bater nem aqui e ele vai soltando, certo? Batei a lixadeira aqui, ó. Deu uma desbastadinha aqui, ó. Tá vendo que aqui ele tá quadradinho? Ó. Ó, tá vendo que ele tá quadradinho? Tá Eu quadradinho. Pra, achar, pra, pegar? pra quê? O alicate de pressão tem onde pegar. Já não ficou mais redondo, ficou quadradinho. E aí a gente conseguiu soltar, certo? O que, que você vai fazer aqui? Prende o alicate e abre. Olha lá, tá vendo o olhinho escorrendo? Ó. Puta merda. Olha lá, ó. O olhinho aqui escorrendo, ó. Olha lá a bolinha saindo. Pegou legalzinho a bolinha. É o ar. Certo? Deixou escorrer. Olha lá a bolinha saindo. Ó, ó. É o ar. Na hora que parar de soltar essas bolinhas, você pode fechar e boa sorte. Olha lá as bolinhas. Ó, é o ar que tá saindo. Tá vendo? Na hora que parar de soltar a bolha, já era. Pode apertar. Não precisa sangrar o freio. Eu a garanto. Se quiser sangrar. Por garantia, estouro, mas não precisa aí, ó, tá vendo que não saiu mais bolinha? tá um bom tempo que eu tô falando aqui, ó, não saiu mais agora é só fechar já era fechou, já era, seu flexível tá trocado sem choro nem vela, aí você vai lá no seu no seu no seu cilindro mestre e completa o óleo, que esse olhinho que vazou pega eu aqui, amor. como é que nós está para gravar vídeo <risos> <risos> tá certo? O olhinho que você foi, que foi lá e soltou Você só completa Já era Olha a situação que tava o flexível de freio Vê se tá pegando bem bonitinho amor. Se precisar iluminar, eu ilumino ó. E mesmo assim ó, não tinha dado ó, né? O freio tava funcionando normal Mas isso aqui era questão de tempo Pra poder dar problema ó. tá E a qualidade é, então. é boa também É, não né? é ruim não É o mesmo do outro Ó é que isso aqui resseca mesmo, as temperes, né? Olha só o as temperas do tempo, filho. É só chuva, é borracha de pneu que pega ali. Né? <risos> então é isso, tá vendo só, pessoal? Então é isso. Vamos bater nessa tecla. Manutenção preventiva, ó, 16 reais. Carro antigo é assim. Poderia... Né? Ah, outra coisa. Esse negocinho aqui eu vou trocar, tá? É que eu não tenho um aqui agora Só fiz só pra mostrar pra vocês Aqui eu vou arrancar fora e vou colocar um novinho e Certo? Já pode isso aqui é vídeo. dois, três reais e por vídeo. Certo? É isso, mano? É isso Então é isso Espero aí que tenha sido útil Pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau